Vem cá, saiu o edital do concurso da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte e você não sabe como estudar raciocínio lógico? Quer aprender de verdade o que vai cair, né? o que cai de raciocínio lógico nesse concurso? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão e simbora, vamos contudo trocar uma ideia, vamos trocar uma ideia federal sobre o que cai, o que cai de raciocínio lógico na PM Rio Grande do Norte. Papo reto, sem enrolação, indo direto ao ponto. Então, repete aí na sua casa, para cima deles, é isso aí, para cima deles e não deixe o inimigo agir, para cima da banca IBFC. Então, vamos lá família, começando aqui o nosso bate-papo. Mas eu sei, né, antes de começar aqui, né, a falar do que cai, né? Falar aqui dos tópicos, né? Trocar uma ideia com vocês. Eu sei que você já tá aí pensando, né? De forma negativa, né? Você já tá com aquele pensamento negativo aí na sua mente. Pô, será que é possível aprender raciocínio lógico? Marcão, antes de você falar, pô, é possível aprender isso? <risos> será que eu consigo? Isso é possível? Família, é totalmente possível, desde que você tenha acesso ao método, desde que você tenha acesso à tríade do método MPP. Mas, Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. Tríade do método MPP, Eu vou pegar aqui até a caneta, ó. Se liga, o que é a tríade do método MPP? São três simples técnicas que regem o nosso método. E te ensino, ó, preste atenção, ó. Como sair do zero e gabaritar as matérias na PM Rio Grande do Norte em apenas, ó, escuta, em apenas cinco semanas, mesmo que você não tenha base ou tenha bloqueio nelas. aqui aqui, cinco semanas. Em cinco semanas, você consegue fechar todo o edital da PM Rio Grande do Norte. Na parte de raciocínio lógico, em cinco semanas. Pô, Marcão, é possível? É possível. Por que, que é possível? Por causa das técnicas. Por causa da tríade do método MPP. Se liga na parada, ó. Vou falar de cada uma delas aqui separadamente, ó. Primeira, segunda e terceira. Vamos lá. Primeira técnica, ó, é o método 250.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 Depois, você resolve. Beleza? Então, a primeira coisa que você aprende é interpretar. Aí, vamos lá. Seguindo o fluxo. Interpretou, resolve. Então, com a segunda técnica, você aprende o quê? Você aprende a resolver. Você aprende a forma correta de se resolver as questões. Né? Qual macete você deve utilizar. Né? Você vai aprender aqui com a segunda técnica as malandragens de prova. É o que vai fazer você ficar na frente da concorrência. Então, primeiro você interpreta, depois você resolve. Ficou claro isso para você? E a terceira técnica é a cereja do bolo. É a prática, são os exercícios. É a técnica 20-80. É o nosso diferencial. 20% de teoria e 80% de exercício. No nosso curso é assim. Né? A teoria, ela Existe. Existe. Só que ela é passada sem enrolação. Tá? Aqui é o que interessa para a prova. O nosso objetivo aqui é te ensinar a fazer a prova. Beleza? Para você passar realmente. Legal? E você seguindo as três técnicas, seguindo o método, você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Beleza? Show de bola? Agora que você sabe, agora que você conhece as três técnicas, vamos trocar uma ideia do que cai, né? Do que cai de raciocínio lógico na PM Rio Grande do Norte. Família, o edital é bem enxuto, tá? O editalzinho bem bacana. Dá para gente gabaritar essa prova. Por quê? Vamos lá. Do item 1 um ao item 6... É, do item 1 um ao 6, é o raciocínio lógico tradicional. Né? É aquela lógica sentencial. O né? que, que ele está querendo dizer aqui para a gente do item 1 um ao item 6? Né? Você vai aprender aqui as definições, né? o que é uma proposição. Depois, o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta. Número de linhas da tabela verdade. Vai aprender aqui os conectivos lógicos. É, os operadores lógicos, qual é a função de cada um deles? Né? É igual na matemática. Né? Quais são os conectivos lógicos? O E, o OU, o OU, o, o C, então, e o C, e somente C. Né? Fazendo uma analogia com a matemática, né? soma, subtração, multiplicação e divisão. Cada operação não tem a sua particularidade? A ideia é a mesma para a lógica. Cada operador tem a sua particularidade. Só que na lógica né, é mais fácil que na matemática. Por quê? Na lógica só tem dois resultados possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso. E quem vai validar isso são os conectivos lógicos. Legal? Então isso tudo você vai aprender no nosso curso. Aí aprendeu os conectivos, passamos para a tabela verdade. Né? Você tem que saber ali a tabela verdade. E da tabela verdade você já vai chegar na lógica de argumentação. Porque para aprender lógica de argumentação, você precisa da tabela verdade. E um assunto né, que sempre cai em concurso, que é muito tranquilo, é negações e equivalências, né, que tem as regrinhas. Você vai memorizar as regrinhas e você vai detonar. Além disso, né, tem a questão do diagrama lógico, que são os desenhos. Né, você vai analisar os argumentos a partir de desenhos, né? A partir dos conjuntos, né? Sempre com a ideia de inclusão e a ideia de interseção, né? Qual é a ideia do todo, né? Qual é a ideia do todo? É a ideia de um conjunto dentro do outro. Qual é a ideia do algum? Né? É de pelo menos um, interseção. Qual é a ideia do nenhum? Ideia de exclusão. Então, mediante essas ideias, né? Mediante aos diagramas, nós vamos analisar né, os argumentos, né nós vamos analisar as proposições. Então, do 1 um ao 6, é a chamada lógica sentencial, tá? É muito tranquila, tá legal? No nosso curso, a gente vai te dar o passo a passo para você arrebentar. E o item 7? O item 7, tá legal? O item 7, ó, do 1 ao 6, como eu falei, é a lógica sentencial. Né? É a lógica tradicional, vamos dizer assim, aqueles probleminhas de raciocínio lógico. E o item 7 já é matemática. Olha aqui, ó, teoria dos conjuntos, análise combinatória e probabilidade. Tá? Então, com certeza, vai cair duas né acredito que duas questões do item 7 tá legal duas questõesinhas aí do item 7 teoria dos conjuntos são aqueles probleminhas né que passam aquela ideia de pesquisa né Dando uma pesquisa de uma entrevista com mil pessoas né 10 gostam do produto a <risos> 300 do produto B 200 do C e assim vai né, aquele probleminha muito batido E análise combinatória, probabilidade, cara Cai em todo concurso né? Análise combinatória É o arranjo A permutação e a combinação Você tem que saber diferenciar os três E a probabilidade É a formulazinha né? Casos favoráveis sobre casos possíveis né? Probabilidade né? É a chance né, De um acontecimento é a chance de acontecer alguma coisa tá legal? quanto mais próximo de um maior a chance de determinada coisa acontecer estou te dando até uma mini aula aqui então família esse é o edital da PM Rio Grande do Norte tá? na minha opinião né? é um edital muito tranquilo e se você estudar com a gente através do nosso curso você terá esse resultado. Olha esse depoimento do nosso aluno Marcelo. Olha que legal. É esse resultado que vai, né, vai acontecer com certeza a mesma coisa com você. Ó. Obrigado por se dedicarem tanto ao seu trabalho, com tanto entusiasmo e verdade. Vocês fazem seus alunos se sentirem especiais e pessoas capazes de alcançar os sonhos. As lições que aprendi com vocês estarão sempre comigo. Graças a vocês, ó, gabaritei a prova de matemática da PM Pernambuco. E olha que no começo eu era burro demais. Começando desde agora estudar para a PM Ceará com vocês. Melhor ser aprovado em dois do que em um só, risos, estamos juntos. Então, é isso que eu mentalizo né para você. Então, com o método MPP, você vai chegar lá. legal E para mostrar para você que o método realmente funciona, coloquei aqui uma questão né, para a gente começar né, a bater um papo já mais direto do que vai acontecer na sua prova. Olha aí a questãozinha que eu coloquei aqui, para a gente treinar um pouquinho. Vamos lá, só para a gente degustar, né? só para você ver, visualizar o que vai acontecer na sua prova. Vamos lá, questãozinha da IBFC, hein? Olha aí, primeira coisa que você vai fazer na questão, vamos lá, agora está valendo. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. tá? Primeira coisa é interpretar, e para interpretar,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 então, a maré subiu. Assinale a alternativa que apresenta uma frase que é logicamente equivalente a ela. Então, vamos lá. Analisando aqui a primeira questão, né? analisando essa questão, é uma questão de equivalência lógica do sem então. Então, primeira coisa é interpretar. Então, analisando, ficou claro. Pô, é uma questão de equivalência lógica. Ó, equivalência lógica de quem? Do C, então. Primeira etapa cumprida. Né? Já interpretei a questão. Qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, entre em cena a técnica R. O que, que significa o R estudar revisar e exercitar ó, são vários exercícios no nosso curso ó estudar revisar e exercitar Então você já memoriza já é automático já é automático você já memoriza você já sabe o que tem que fazer então a equivalência do sem então aí já vem na sua mente ó. temos duas na sua mente já tem essa palavra duas Pô, temos duas. Né? Então, temos duas equivalências para o C, então. Qual é a primeira? Nega tudo. Nega tudo. E depois, ó, inverte. Nega tudo. E depois, inverte. E a segunda é a regrinha do Neymar nega a primeira ou mantém a segunda. Aí é uma tentativa, né? Começa sempre pela primeira. Vamos lá, aplicando a primeira regra. Mantém o C então na frase, nega tudo e depois inverte. A chuva foi forte, vai ficar a chuva não foi forte. A maré subiu, vai ficar a maré não subiu. Só que para ser equivalente tem que negar e inverter então negando e invertendo ficaria, se a maré não subiu então a chuva não foi forte analisando aqui as opções tem essa resposta? tem, aonde Marcão? na letra A, Marco, o V da Vitória e vai ser feliz então família toda prova da IBFC cai uma questão dessa né? e você com o método MPP você não vai errar então, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, ser aprovado igual o Marcelo, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Você vai levar um módulo de matemática básica, você vai levar um módulo de raciocínio lógico, você vai levar o suporte tira a dúvida do aluno, isso né? é o mais importante, abaixo de cada aula você vai poder tirar sua dúvida e mais quatro bônus exclusivos, né? Um CTP, que é um curso, né? É o Centro de Treinamento de Provas, né? Resolvemos aqui provas da IBFC com 100 questões comentadas em vídeo por mim, por Renato, pelo Renato. Bônus 2, um e-book de raciocínio lógico com 120 questões comentadas em PDF. Bônus 3, um cronograma do zero ao gabarito, na PM Rio Grande do Norte em cinco semanas. E o bônus 4, mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Legal? Somando aqui né, os valores, continha né, de padaria. Somando aqui os valores, seu curso sairia por mais de mil reais mas hoje você tá levando tudo isso por 30 e 72. é isso aí 30 reais e 72 centavos Beleza para você se matricular no nosso curso então não perde tempo vai lá faz a sua matrícula aqui na descrição do vídeo já tem o valor do curso tá já tem o valor do curso